Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais um CP Responde! Acho que esse é o sexto, sétimo, sexto, acho que é o sexto CP Responde. E estamos aí para responder, para tirar as dúvidas, para trocar uma ideia, falar sobre corrida, ver o que que posso contribuir na vida de vocês, o que que o é Corrida Perfeita, como essa grande assessoria pode auxiliar você. Ô Carlos Alves Farofa, eu tô live, meu irmão, tu vai ficar me mandando mensagem no WhatsApp? Não me atrapalha não, meu irmão, tô trabalhando, pô, já falei que eu ganho pouco Pois é, pessoal, tamo aí E você, tá aí comigo? Cara, esse final de semana eu tive uma boa aventura lá em São Bento do Sapucaí E vocês, se divertiram, se aventuraram? Aproveitar o seu final de semana para treinar bastante para correr. A galera do Corrida Perfeita aqui de Brasília se divertiu na Meia das Pontes. Teve a galera de São Paulo também, numa prova muito bacana lá, no Rio, Brasil inteiro. Só acompanhar no CP, no Medal do CP, tem no Brasil inteiro. Isso é bem legal. Essa nossa abrangência. Então, galera, para ficar delongando aqui de blá blá blá e nem para ficar mostrando as minhas feridas de batalha de sábado. É, não, claro, porque vai rolar um podcast falando sobre essa prova, né? Vai rolar um videozinho, é, não gravei muita coisa né, durante a prova não, mas eu contei um pouco antes e depois dela, beleza? E para vocês terem uma perspectiva dessa minha aventura pro ano, e amanhã vamos gravar um podcast é, para falar, né? para digamos, deixar guardado na história essa minha experiência e trocar uma ideia com o Tiagão. Amanhã vai ser eu e Thiago trocando ideia sobre isso. Então, então, então, perguntas, bota no balão, beleza? É. e botar esse negócio pra funcionar, se o meu cabinho vai deixar, você ele não vai deixar. Ih, lascou! Cadê o cabo funcionando? Vou segurar o cabo aqui para ver se não cai! Beleza? Já vi que tem pergunta no balão, duas perguntinhas já subiram. Então, eu vou responder essas perguntinhas lá. E, por favor, coloquem lá as perguntas que forem surgindo. A Paulinha Cristina está querendo participar. Você quer trocar uma ideia, Paulinha? Então, vamos embora. Ou você apertou errado esse negócio? Hã? Hã? Do vídeo assim, que a gente encerrar a conversa. Senão, eu não consigo te expulsar. E aí, cadê você, Paulinha? Ah, recusou, apertou errado. Ficou com medinho, né? <risos> Tô brincando. Beleza, beleza, vamos para as perguntas então, já que aqui é o Andrei respondendo. CP responde. O Alan Jones, três treinamentos, mandou aqui. Como me preparar para uma prova de 5K em 30 dias e um desafio para é um, é um desafio para mim mesmo. Pô, Alan, é, Tradicionalmente, tudo depende de quem você é e onde você quer chegar. Bom, eu sei que você quer. Se preparar para uma prova de 5 km. Então, eu sei que você quer percorrer 5 km. Às vezes, você quer percorrer esses 5 km em 20 minutos. Beleza? Tá fazendo quanto hoje, né? Eu não sei como você está. Então, eu não tem como jogar uma receita de bolo e... toma aí! 30 dias de preparação para você para 5 km. E esses 20 minutos? É 5 km de montanha? Rapaz, eu tive 5 km de montanha, eu demorei para subir esses 5 km <risos> Aí ia demorar um pouquinho, mais de 30 dias para fazer em 20 minutos. <risos> Beleza cara, eu preciso de mais informações para te ajudar na prescrição. A prescrição não funciona assim como uma fórmula de bolo, tá? A gente precisa de uma anamnese elaborada para ver qual que é quais são suas possibilidades de treino, o que você almeja com esse objetivo, certo? O prazo que a gente tem, como é que você está nesse momento aí, a gente fala e prescreve e orienta o seu treinamento, isso tudo você encontra no aplicativo do Corrida Perfeita quando você entra para o Clube Corrida Perfeita, onde você vai ter treinadores para te auxiliar nesse caminho, mas essa pergunta sim, e até mesmo lá dentro do Clube do Corrida Perfeita com os nossos outros professores a gente não vai conseguir te ajudar, beleza? Então tenta ser um pouquinho mais claro, mais pontual, que aí eu trago uma resposta mais assertiva Muito obrigado pela sua participação é a Edilene PV, boa noite, hoje fui treinar pela manhã e no quilômetro 7 minha panturrilha estirou. No próximo domingo tem uma prova de 10 quilômetros. Você acha que devo correr? É, Edilene, esse estiramento foi um diagnóstico mesmo de estiramento? Qual o grau? Foi só uma contratura? Né? Então dependendo dessa lesão pode não ser algo tão grave que você possa correr esses 10 quilômetros no final de semana. É a sua prova A? Não é a prova A? É uma prova qualquer que você estava tá afim de ir? Você tem um objetivo maior em outra prova? Aí você toma a sua decisão se corre ou não corre, beleza? Mas o primeiro começa no diagnóstico. Se o que realmente aconteceu com vocês. Você tem que parar os seus treinos, não tem que parar os treinos, tem que tomar cuidado na recuperação. Isso tudo é primordial para estabelecer se você corre ou não corre. E eu não tenho como achar se você vai correr ou não vai correr se eu não tenho esses dados. Mas eu espero que seja nada, que seja só um incômodozinho que deu, que amanhã já vai estar 100% em São o e você possa aproveitar esses 10 quilômetros no final de semana, tá? Fique bem. Procure uma orientação um fisioterapeuta, alguém mais próximo. Ju Andrade, F, cisto parameniscal. E estou acima do peso. Acha que posso fazer treino de running na academia? Ó, Ju, eu acho que teria que ter uma noção um pouco maior sobre esse cisto parameniscal, o que está que acontecendo, se está doendo, incomodando. Tem que dar uma olhada no seu movimento, como é que está o movimento. Essa questão de estar acima do peso certamente é algo que gera uma carga maior, né? Um... Um estresse maior no seu menisco, no seu joelho, ok? Então com isso a gente tem que tomar um cuidado Mas eu não posso chegar para você e bater um martelo aqui e falar Você pode correr ou você não pode correr São é, várias situações Há possibilidade de você poder correr Mas dependendo de como você está correndo Você pode ainda gerar um maior desgaste no seu joelho Agredir ele ainda mais E acabar é, agravando a lesão, né? Beleza? Espero ter te ajudado e contribuído com isso. Deixa eu ver aqui. Parará. Dudu, DN. Qual o melhor educativo para melhorar o equilíbrio? Bem, Dudu, quando você fala em equilíbrio, você fala em estabilização do tronco, cara. é Porque se for questão de estabilização do tronco, você mexer braço e perna de forma coordenada e manter o tronco estável... Um dos que eu mais gosto é quando você intercala um com o outro. Por exemplo, fazer, fazer o stiff com a perna direita e fazer o skip com a perna esquerda. Isso gera uma instabilidade muito grande no seu quadril, na sua pele, no seu tronco como um todo. Então você tem que coordenar a braça e a perna e manter bem estável, firme o seu corpo. Para o seu corpo não ficar balançando por conta desses, desses movimentos um pouco diferentes nos membros. Beleza? Espero ter te ajudado. Ivanete 0605 Isa. Ter dia que o treino não sai como esperado é normal? <risos> Sexta-feira estava péssimo no treino. Ah, se é normal, isso é muito comum, né? Eu diria até que sair o treino como esperado, que é o anormal. <risos> Porque o treino é sempre algo assim, né? por ali, para você executar daquela forma, para a gente conseguir atingir certos objetivos, certos estímulos fisiológicos no organismo, mas nunca é exa exato. Muitas vezes é exato, claro, a distância que você tem que percorrer em cada estímulo, né? o que tem que fazer. Mas, na grande maioria das vezes, o estímulo não sai na força necessária, né? na intensidade, na potência. Mas isso é normal, não, não se preocupa não que essa variação ficar um pouco longe ou um pouco abaixo, ou um pouco acima um pouco abaixo do planejado, isso é normal. E o importante é continuar, não pode ficar muito discrepante, né? Pô, vai lá e coloca, tem lá um treino de 10 quilômetros, vamos supor, para você fazer um treino numa percepção de esforço 8, e você vai lá e faz um treino na percepção de esforço 3, ou seja, um treino que era para ser forte, e faz fraco. Isso realmente pode acabar te atrapalhando, tá? No... no desenrolar dos seus treinos. Deixa eu chegar um pouco mais perto, vou apertar esse fio, senão o celular vai morrer já, né? Bora, meu amigo. Pronto. Vamos ver se agora vai. Beleza. Sara Anunciação. Primeiramente, Deus. E depois, CP. Treino sem dores. Muito feliz. Que isso, Sara? Muito obrigado pela confiança. Muito obrigado. Vamos aos treinos. Valeu. É... Adiel Santos. Sentir dores do lado esquerdo do abdômen após uma corrida, o que deve fazer para aliviar e evitar? Adesso, isso muitas vezes é causado por conta de uma respiração né fora de ritmo, né? digamos que você começa do zero e começa a trabalhar muito o seu diafragma, a respiração fica muito ofegante de uma vez é, pode ser também uma fadiga respiratória, do um diafragma, alguma coisa. Isso não está muito bem pontuado da onde é que vem a dor de lado. Só se sabe que ela surge nessa dor de lado, dor de facão, dor do ar desviado. O interessante é que você trabalhando a sua própria respiração, você faz com que essa, essa dor ela suma. A questão de inspirar fundo, enchendo bem a caixa toráxica e enchendo bem a barriga. Né? Meu Deus do céu. Trabalhando bem o diafragma para sei lá, dar uma alongada, por assim dizer. Eu sei que passa. Dá uma, uma flexibilizada, dá uma soltada. Que a dor que tá ali, aquela contração involuntária, quando você respira, acaba passando. Tá? Então a dica é inspirar fundo. Enche bem a barriga também, depois contrai. Soltando todo lá ar para fora. Faz isso umas três ou cinco vezes que normalmente passa essa dor, tá bom? Valeu por você que contribuiu com as nossas perguntas. Eita, casqueira. A Elvânia Luiz, pensa em correr meus primeiros 42K dia 30 do 7 deste ano. Será que dá tempo para treinar? Já fiz algumas mesmas maratonas. Pode dar dicas? Elvânia, a primeira dica é seguir um planejamento de treinamento. Né? A gente está aí 30 do 7, agora é março, então a gente tem mais ou menos uns quatro meses para lá. Dá, dá uma carguinha, você não é alguém que está saindo do zero, mas tem que ver se você está saindo de lesão, em que momento você está agora para poder planejar certinho. Então, a minha dica principal é: procure um profissional de educação física para estabelecer essa conexão de quem você é agora com o seu objetivo de onde você quer chegar. Se não sabe a quem recorrer, ha, venha para o Clube Corrida Perfeita. Lá a gente vai te auxiliar com uma gama de todos os nossos exercícios educativos, com a ajuda dos nossos treinadores, é, com o planejamento certinho, o um atendimento para você não se sentir sozinha nessa caminhada. Beleza? Vem treinar com a gente! Sara já foi a pão oh, Edilene PV Você acha que neste clima mais úmido Para corridas mais longas Tipo 10km, é necessário tomar Isotônico? Edilene, é 10km Não necessariamente é uma corrida longa né? Tem uns caras aí, uns doidos Que correm 10km para 28 minutos Então acaba não se tornando tão longo <risos> Tem outras pessoas Que fazem por uma hora e meia Aí já se torna algo um pouco mais longo então essa referência para a necessidade de água, de reposição de sais, vai depender muito da duração da sua atividade e principalmente do seu esforço também. Além do ambiente no qual você está inserido, se assim, é um ambiente mais quente, se é um ambiente mais fresco, com isso tudo você tem que equilibrar. Eu acho que é para corrida até 50 minutos, até uma hora, não há necessidade de isotônico para você tomar, fazer essa reposição de sais. Só uma breve hidratação já vai te auxiliar a manter o equilíbrio, manter um conforto maior durante a sua atividade, tá bom? Mesmo assim, eu, muitas vezes eu corro uma hora e meia no sol sem é, repor água. Eu corro no seco mesmo, porque às vezes quando conta uma logística eu não faço. Mas eu sei que eu tenho que hidratar bem antes e hidratar bem depois da atividade, tá? Pararam, do DN, intervalo, dar tudo Mesmo que não consiga atingir a distância da planilha Ou manter um ritmo menor Dudu, vai depender do objetivo desse treino intervalado Qual o objetivo desse intervalo? O intervalado pode ser um treino é, neuromuscular Aqueles mais curtos, com estímulo bem forte coisa de 30 segundos all out né Força máxima Pode ser de um minuto, pode ser de dois minutos Pode ser de cinco minutos Pode ser de blocos maiores de 10 Então, Dependendo do tempo desse intervalo no qual você está fazendo, vai ter um objetivo proposto com ele. É interessante que o seu treinador e você saibam por que você está realizando aquilo ali. O que você está buscando com aquilo. É realmente a velocidade máxima que eu quero? É uma questão de ritmo de prova? Que eu é uma ação para né, resistência na aeróbica? Então, podem ter várias ações dentro desse treino intervalado. A gente tem que entender bem o que, que ele está querendo naquele treino para a gente se manter fiel a ele. Beleza? Valeu. É, eu acho que foram todas as perguntas que apareceram aqui até agora. Eu vou até baixar as perguntas. Sai aí pergunta. E voltar aqui para a galera. Milena Atmosfera fala sobre a Facite. Ei, Milena, por que, que você não botou a pergunta no balão? Ah, olha lá, o balão está cheio de perguntas, mas aqui ainda não há perguntas? Pois é, a tá gente perguntando um monte de coisa aqui, mas não fala Mas então, a facite plantar adquirida na corrida Eu acho difícil você adquirir a facite plantar na corrida tá? A corrida pode ser só aquele chamariz aquele... Lembra dos 20% da passagem? <risos> que não era pelos 20% da passagem que o pessoal se revoltou? Então é mais ou menos isso, não é pela corrida É muito mais pelos seus hábitos, seu dia a dia que já dá aquela contraída ali na sua face o Seu músculo está trabalhando pouco no dia a dia E a corrida vai lá e acaba sobrecarregando Então trabalhar os músculos intrínsecos do pé Trabalhar os músculos estabilizadores do seu tornozelo Vai te ajudar muito a aliviar essa fascite. Que nada mais é do que uma, uma inflamação na face A fascite. Beleza? Então eu acho que, digo que valeu Galera, aqui tá só acenando. E aí galera, beleza? A Cláudia, o Pepe. Mas sem perguntas, então aguardem que em breve terá o, o meu bate-papo com o Tiagão falando sobre como foi. Foram esses 50 km lá, nos pastos de São Bento do Sapucaí. O que eu achei mais interessante, cara, foi que no meio do lado que eu tava lá com o pasto, com o lama e merda até o joelho. Tinha um cara, porra, que é isso tudo? Não tem como ser pior. Eu falei, calma, meu filho, calma, não reclama não. Não fala muito alto não, senão pode ficar pior. Tem sempre um jeito de ficar pior. E sabe o que aconteceu lá em São Bento? Sabe o Tá chovendo desde domingo lá. Hoje tá um pé d'água desgraçado. Imagina como é que não estão as trilhas de lá, meu irmão. Dá pra ficar pior? Sim. Nunca reclame. Só agradece. E... Beleza, vamos nessa. Tem mais perguntas? Não, opa, apareceu uma pergunta aí do Dudu. Acima de 10k, você acha gel carboidrato é necessário? Dudu, não necessariamente. O gel é essa reposição de carbo, né? Porque vai depender de que momento você está fazendo esses 10. Por exemplo, logo após você acordar, você ainda tem uma certa reserva de carboidrato ali no seu organismo Porque você não começou a gastar ao longo do seu dia Você pode ter comido antes de dormir Então ali o hepático, digamos assim, muscular vai estar tá lá, o glicogênio Beleza? A disposição para você usar no seu exercício Para manter o equilíbrio na sua cabeça Para não falar que está tudo ruim Beleza? Então, dependendo da velocidade em que você for aplicar esses 10K Acima de 10K Vai haver uma necessidade maior de carboidrato Para manter esse equilíbrio no seu organismo né? Do carboidrato, da proteína, da gordura Desse sistema energético que a gente utiliza para estar em movimento De acordo com a intensidade, você vai usar mais um substrato Do que outro substrato energético O carboidrato é um substrato energético a ser utilizado Durante as atividades mais intensas A gordura ela demora um mais intensas. Eita, lasqueira, tá tudo certo aí, pronto. Atividades menos intensas, você consegue quebrar a gordura, que vai muita energia, mas em atividades mais intensas, eu te falo, aquelas que fazem o coração bater mais rápido, você vai precisar de mais carboidrato. E a ausência de carboidrato pode acabar é, diminuindo a intensidade com qual diminuindo a sua performance naquela atividade. Beleza? Então vamos lá. Outras perguntas. Choveu de perguntas aqui agora, coisa boa. Como melhorar o desempenho em uma corrida de 2.400 metros em 12 minutos? Hoje faço esse percurso em 12.50. Lari, se eu te falar que é treinando, você vai resolver seus problemas? <risos> pois é, Lari, é treinando. Mas você pode estar com uma deficiência, às vezes, na velocidade para atingir esses 2.400. Às vezes você não consegue o pace médio ainda é necessário para atingir isso? Cara, tá chato pra caceta esse meu cabinho aqui. É, às vezes você não tem a velocidade necessária, então às vezes você tem que ganhar mais velocidade, às vezes você tem que ganhar mais resistência. Isso tudo passa pela avaliação inicial, né? De como é que tá a sua corrida, o que você tá fazendo, como é que estão suas capacidades. Isso tudo pode ajudar. Às vezes só um ajuste da sua técnica já facilita a sua corrida e você já baixa esses 50 segundos. Né? Eu não tô falando besteira não, tá? Eu já vi isso acontecer muito, Ok? A gente pode te ajudar tanto nesse processo do seu conhecimento do seu treino, quanto na técnica. Então, entra para o Clube Corrida Perfeita, baixa o aplicativo do Corrida Perfeita na Apple Store, ou então, na Google Play, é isso mesmo, ou na Google Play, e vamos treinar com a gente. Beleza? Valeu. É, Cláudia Polieto, gelo serve para facilitar. plantar. Gelo é conhecido como um anti-inflamatório, né? universal, pá, de inflamação. Se estiver inflamado, pode te ajudar com isso. Você mete o pé no gelo lá durante 20 minutos, você tira, você não vai estar sentindo nada, resolve na hora. <risos> Tô brincando, viu? Só <risos> vai ficar doente mesmo no seu pé. Mas procure um fisioterapeuta para ver qual que é o procedimento mais, mais adequado para o seu caso. E ver se você não tá usando muito salto, a posição no dia a dia, se tá ficando na ponta do pé sobrecarregando é, o seu tendão, a face do pé, a sola do pé. Beleza? A Cláudia mandou aqui para eu falar sobre aquecimento e fortalecimento. Bom, o aquecimento é interessante, sempre antes de qualquer atividade que você vai executar, para ir preparando tanto a sua mente quanto o seu corpo, para não sair daquela preguiça do zero e já ir para o 10 de uma vez. Então você ia aumentando progressivamente a carga de trabalho, o movimento que você está fazendo. O seu corpo realmente é aquecendo, aumentando o volume sanguíneo. É, aquecendo, lubrificando suas articulações, seus músculos, por assim dizer Te preparando para a atividade a ser realizada Quanto ao fortalecimento, é fundamental fortalecer o corpo né? Quando a gente fortalece o corpo, a gente fica mais forte Fica mais fácil de sustentar o peso do nosso corpo Então se é mais fácil sustentar o peso do corpo Fica mais fácil também de você se deslocar, de absorver mais O impacto ocasionado pela própria corrida Beleza? Então, o fortalecimento se torna fundamental. E eu gosto muito do fortalecimento, daquele que já trabalha um pouco a sua coordenação, a cadeia muscular que envolve a corrida. Isso tudo a gente encontra também lá no aplicativo do Corrida Perfeita. A gente já tem separadinho uma série de exercícios e as nossas aulas ao vivo, todas as terças e quartas, com exercícios que você pode fazer em casa para fortalecer o seu corpo. Beleza? Vem com a gente para o Clube Corrida Perfeita. Ivonete, 0605, Isa, gratidão, melhor assessoria, CP. Valeu, Ivanete, eu que agradeço pela confiança. Lembrando que a gente também tem a mentoria exclusiva dos nossos alunos do Corrida Perfeita, né? a gente tem os plantões de 15 em 15 dias para tirar qualquer dúvida que você tenha, onde você vai ter contato ao vivo com o treinador para tirar qualquer dúvida. E pelo chat, pelo, pelo, pelo, eu ia falar mensagem, você acredita? <risos> pelo WhatsApp, você pode encontrar, contactar um treinador nosso durante qualquer horário do dia, horário comercial, para tirar todas as suas dúvidas sobre sua planilha de treinamento. Letícia Carvalho Andrade. Andrade Minha primeira corrida de 10 quilômetros, como faço para manter o ritmo? Letícia. Primeiro você tem que conhecer, né, quais são os ritmos no qual o seu corpo se comporta. Numa velocidade de 5,30 e como é que você está? Você consegue segurar durante quanto tempo? É uma velocidade de 5, de 4 km, você consegue segurar quanto tempo? Como é que sua frequência cardíaca trabalha sobre isso? Como é que está sua percepção de esforço? O interessante para esse ritmo dos 10 km é você ir tranquilo, progressivamente. Você pegar aquele seu ritmo do longão que você faz... Começa com ele, depois vai aquecendo o corpo e tenta buscar aquele ritmo do seu treino contínuo mais forte, né? Para você já estar tá preparado e você já saber o tempo que você vai fazer nos 10 quilômetros. Por isso que é tão importante treinar. Porque treinando bem, você já sabe o que vai fazer no dia da prova. Os treinos contínuos, ritmados, eles trazem essa perspectiva de você saber a velocidade para você implementar ela no final de semana, na sua prova, no caso, quando a prova no final de semana. Beleza? No treinamento, você já vê isso tudo. Cada treino. Tem uma especificidade, uns buscam a velocidade da prova, uns buscam para você ficar mais rápido, outros para buscar a resistência. Se você não está treinando nada disso, vem treinar com a gente, vem no Clube Corrida Perfeita para você treinar de maneira mais eficiente. Aquele abraço de ti, espero ter te ajudado. É, Rogério Ki, é normal numa corrida mais longa o quadril cair um pouco? Como deixar o quadril mais estável? Mas não é normal o quadril cair, tá? Você está falando de uma retroversão né, da pelve você dá aquela encaixada como se estivesse escorregando na cadeira. Né? Isso pode acontecer por conta de uma fraqueza muscular. Né? Você não está com a sua cadeia possível para te manter ereto, quadrado, lombar, é, glúteos para manter estável o seu tronco, né? e você acaba que vai cansando, vai escorregando. Você vai buscando uma posição qualquer que seja confortável para você, para você executar o plano, que é se deslocar do ponto A ao ponto B. Para que isso não aconteça, o trabalho da consciência do fortalecimento do seu corpo é fundamental para que você ganhe essa resistência, né? essa resistência muscular localizada, como o antigo RML. <risos> para você conseguir manter a sua postura ao longo de toda a sua corrida, para que o seu quadril não escorregue. Beleza? E assim um trem em sequência Encaixadinho, uma progressão boa Vai te preparar para que Você possa preservar Não só a postura para você sair bonito Nas fotos, mas as suas articulações Que acabam sofrendo muito Com esse cansaço, com esse escorregar do quadril Beleza? Bom Espero ter te ajudado Rogério E quer saber onde você encontra essas coisas? Lá no Clube Corrida Defeita Baixa o aplicativo e vamos nessa A Letícia mandou a última, beleza então Letícia, essa aqui é tradicional, hein? Posso correr todos os dias? Claro que pode, Letícia. Você, com certeza dá uma corridinha para atravessar a rua, para ir ao banheiro, para correr atrás do cachorro, da criança, titio, do tio, do vovô. Então brincando. O que acontece de correr todos os dias é que depende da intensidade em qual e o volume que você vai correr todos os dias, né? Qual a carga que você vai estar tá tra tá trazendo para o seu corpo ao correr todos os dias? Cinco minutinhos todos os dias vai te dar, vai trazer algum prejuízo? Não. Cinco minutinhos todo dia vai te trazer algum benefício? Não. Depende. Por quê? Ah, por quê? Porque depende de quem você é e onde você quer chegar. Então, essa individualização do treino é fundamental. E se você precisar de ajuda para individualizar o seu treino, vem com a gente treinar no Clube Corrida Perfeita, baixa o aplicativo e vamos nessa. Lado a lado, uma corrida perfeita. Bom, galera, muito obrigado a vocês que participaram, estiveram aqui conosco. Sai daí, perguntas. Pronto. Que participaram aqui, estiveram aqui conosco nessa segunda-feira, dia 13 de março. Meu Deus do céu, falta um mês para 100 km na Tuta. 6 mil de grande elevação. Ai, meu pai do céu, vai ser bom esse negócio, uma provinha. Ai, meu Deus do céu. 50km já foi difícil, imagina 100 mas vamos nessa, lado a lado treinando sempre, rumo a corrida perfeita aquele abraço fiquem bem, uma boa semana e até a próxima tchau tchau gente